Viva amigas! Aqui está, finalmente consegui fazer uma pinha de rosa dentro de um crochê, para o início de um crochê. Este trabalho que está aqui chama-se uma pinha de rosa em nós de marinheiro. Reparem, isto são nós de marinheiro, chama-se uma pinha, e apesar deste ser a várias cores é o mesmo trabalho que está aqui no meio, no centro. Portanto, este trabalho que está aqui é este trabalho que está aqui, este igual a este, só que este é a dificuldade era passar uma coisa de três dimensões para um trabalho relativamente só plano, ele é um bocadinho mais alto do que o resto, aí uns 2 milímetros mais alto, mas ficou maravilhoso, consegui adaptar finalmente, isto é só um ensaio, eram restos de fio que eu tinha, eu depois vou fazer um mais interessante, mais bonito,